Essa semana ainda nós entrevistamos aqui o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, ele disse isso, que é impossível é, que esse relatório não tenha consistência, é impossível se engavetar esse relatório. Eu lhe pergunto qual a, o senhor acha que deve ser a tendência da PGR. Bom, o relatório já nasceu engavetado, Luciana. Quem engavetou o relatório foi o G7. O relator é, colocou tinta demais na caneta, é, num, num, num relatório é, eminentemente político, né, assim com com é, dentro de uma, uma concepção pré-eleitoral, veja, o primeiro crime quem comete aí é o, é o relator, o presidente da república não é investigado, o presidente da república não pode ser convocado numa CPI, há uma violação à separação de poderes, qual o proveito jurídico dessa decisão? É uma decisão meramente política. Não tem sustentação jurídica para isso. Agora, eu digo para você, Colombo, se o Procurador-Geral da República entender que há elementos para acusar o presidente da República, né, seja por crime uh, comum, crime de responsabilidade, crime na esfera penal, civil, ele pode fazê-lo, independente uh, do relatório da CPI. Agora, esse relatório, do ponto de vista jurídico, repito, ele é absolutamente inconsistente e mais do que isso inconstitucional.